Acordando e arrumando o meu cabelo. Vestindo o um sorriso tão confortável que o Dead Monster tem. E aquela pedrinha azul que reluz amor e carinho. Hoje é um dia muito especial, porque eu quero, nesta data, fundar na nossa terra o nosso dia. O Dia Monster. De amar sem limites o mundo todo, de dizer o quanto aquele seu amigo é importante e te ajudou a passar por momentos difíceis, de agradecer seus familiares por todo o carinho e cuidado. Até os dias de hoje. O dia de amar sem limites. De colocar pedras no rosto e espalhar corações azuis para mostrar ao mundo o poder dos Monsters. Este dia está brilhante e eu não vou deixar ele partir. Porque eu estou maravilhado colorindo todo o caminho até aqui. Talvez eu passe a eternidade me perguntando se tudo que eu estou vivendo já estava escrito. Porque não me importam as adversidades, eu nunca estive sozinho. Eu realmente estou maravilhado com tudo isso. E nesse momento, eu posso dizer, eu estou realmente encantado em poder ter conhecido todos vocês. Então, obrigado pelo carinho. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Sem vocês, eu não seria nada e eu nem estaria aqui. Feliz dia, Monster. Feliz dia de Amar Sem Limites.